Bonecos Funko, créditos 3DS, rei dos portáteis, links na descrição. Mano, acho que a coloca o. o... Ah, ele Acho que a configuração do controle dele tá deve estar tá bem lenta, mano. Se você joga faz tempo, vai dar uma dificuldade pra você. Não, ah, os caras pegaram o boneco aqui ah. hoje. Vou jogar de Sled, então. esse <risos> cara mal, se amarrou no Sled, se fudeu. <risos> Você quer Ribana? Não, eu ia jogar de... De Twitch Aí yes. menos do que? Melhor do que o Brian o Brian pegou logo o Recruito Quem ainda tá com tá o Defuse Ele tá como? E o Rei com o Twin, Você precisa utilizar seu drone pra localizar... Eu vou cozinhar, Fê Vamos ver, né? Hoje eu joguei o dia inteiro, mano. Tava jogando até agora Antes de vir cozinha, ir pra cá Cozinhar, cozinha, cozinha Sim. O drone localizou uma bomba Velho. Mas tá o então, mesmo, Tem pulse, tem ela. Valky. Valky. Valky tá jogando câmera no... Valky subiu. Nossa. Tem Jagger. Não, é Bandit, é Bandit. Peraí, eu acho que é Bandit. Eu tô, tô com o um drone parado aqui no... Ah, é o Bandit. Ah não, Jagger. Ah, a Val que jogou uma câmera aqui fora agora Nossa, tá lentão, mano Nossa, Hudson, calma aí que eu vou ter que arrumar o controle Caralho Nossa, sinceridade tá 10, mano Esse é o Will Mestre A Valkyria tá com, a, Val tá com a tá com 50 de vida, Fê Ô, oh, Hudson a Valkyrie jogou uma câmera Oi. por aqui, mano. Tá, ela tá com 50 de vida. Já expliquei ela. Ela tá miada, Fê, também. Olha lá, pegaram a Valkyrie. Peguei pulse. Ela tá bem miada com você, Fê. Aonde? Canela? Ah. É ela tá lá no fundão ali, ó. Eu vi ela, eu vi ela. Tem pegar isso. aí, Ai, meu Deus! O moleque já entrou no fuse, Fê. O moleque já tá lá no fuse. Tá fechado. Cadê ela, velho? Tá lá, mano, ainda, Fê. Foi wow. o ar faltando. Ainda foi no meu saco. E qual que eu pensei no? Vixe, quem que é? É do César? É. É o É. E aí, Priscila? Deu o Bfe. Olha, ele levou meu kill. Cai, cai, cai no ar. Tá. É eu, Fê. Tá feio. aqui, tá aqui. Ah, Tá bom. Eu tava. Eu kill, tava véio. no baque, velho. <risos> Tava ah, no baque da ela ainda, mano. Nossa, eu tava ah, atirando, Hudson. Tava indo lá no teto a mira. Eu pensei que você tava atirando em mim, mano. Não, porra, eu, eu vi, vi ele vindo. Cego, tá ligado? Matou quem? Uma mulher aí. É igual você, Chegada Will. Rouba aqui. Ó. Cara, Foi mal, mano. Matou não, quem? relaxa, pô. Os caras, o grande cara é. deles? Nossa, Foi. que bosta <risos> que eu tô. Eu derrubei ela no. Você tem que ficar ligeiro na ela. Que você é mete um veneno no canto direito e olha no buraco do drone, mano. Não, então, como assim jogar o veneno? O veneno não, o bagulho é da Ash. Bom. Ah, deixa eu diminuir. Ih, ah, tô com lag, tô com tá lag. Com não mesmo. foi demais, mano. Vaga meu drone, não vou, de vou deixar de acordo. tirando o agarrão. Aí, Depende quadrado. Joga rápido. Vai ter 20 segundos 90. ainda. Joga no tronco? Não, eu não sei quando joga. Ana Não, hum. de jeito. Quadrado. Tem mesmo 5 segundos. Olha lá. Bomba localizada pelos inimigos. Controlado. Ah Vai, mano, errei, errei a câmera, velho. Não. Nossa, nossa, nossa. Tem que. Você ah, ah. tem O que, que tem? Ó, oh, Sled ai, tá, tá na porta de. Sled foi por baixo. Ah, mano, que isso? Um veneno embaixo. Ah, ela tirou em mim, que burro, cara. Ah, ela me derrubou, Sled me matou. Mano, ah, que isso, velho. Que maluco vacilão, cara. Ô, Hudson, o... O, o, o Leste tá vindo lá pelo ah, outro lado. Ah, na hora lado. que eu atirei, mano. É o Sled tá lá, mano. Ó. Tá com o moleque ali, ó. Ó, Tá com o moleque tudinho ali, ó. Ah, que burro. <risos> que burro, mano. Você viu o Sled? Ai, caralho. Mano, tem câmera lá dentro, Mas, cara. Ó, oh, Fê, saiu, saiu, Fê. Ele só pulou direita, a janela. Só direita, Fê. Aí fora, aí fora. Na janela, na janela. Na esquerda, lá. esquerdinha, esquerdinha, esquerdinha. Tá pela esquerdinha. Aí mesmo. Tenta desativar, tenta desativar. o oh, drone da Twitch tá atrás do balcão. Ele tá te olhando, ele tá te olhando, o drone. Aí, atrás do balcão, atrás de você. Ela tá indo, ela tá indo, ela tá indo. Vai você, vai matar você. Ai, bom. Não, de boa, relaxa. Pô, mano, tem câmera, velho. Tenta olhar a câmera. Eu tava tá vi em jogo, viado. Pior é que ela jogou o drone só pra ficar de olho, mano. Mano, eu, eu, eu tava querendo estourar o sapão pra descer as escadas, mas o moleque tava lá embaixo. Que é muito e aí, bom. mano, Falou o moleque matou bom. quatro já, mano. Vocês tão embaçados, hein? <risos> Fez mais do que você em toda a vida do rei, <risos> pô. Era... E era que ele começou ontem, hein? Ai meu Deus. Mano, é esse melhor maluco melhor. ali, aquele maluco é muito burro, cara. Cadê meu oizinho? O meu oizinho só dorme. Sabe jogar, Woods? Não sei não, tá sembora. Ele, já ele já sabe, sabe jogar? Sabe, pô. Começou Eu é sei. que ele joga. É que ele joga direto né? Ele, ele, Não, vai o, que... ele vai trocar o Xbox pra catar um PlayCop É, falei pra ele, se ele pega o... O Não né? jogar licença, C. C. licença Minha mãe tá passando 10 segundos para inserção. Tem ninguém no objetivo, mano. Eles vão querer A Valky, pra... a Valky quebrou a janela para jogar o Vai ter a e ah, vai tomar no cu, mano. Esse moleque ruim do caralho. Ah. é da mãe, mano. Bora, Não. Não, é que você tem essas Ó, oh, Fê, aí aí, ela, ela acabou de passar na escada aí, pro outro lado. Eita! Oh. Ó, morreu, morreu. Gostosa! Ouvi de esquerda Ó, oh, onde você tava, Fê? Tá, tá indo pra escada, onde você tava? Entrou na salinha do lado esquerdo Do seu lado direito Tô vindo aqui na minha esquerda Tá na escada em cima de você Eu vi, eu vi Aí, ó Sumiu a chupeta de alguém, pai. Tá no objetivo, Fê. Sumiu. Vai que ele tá no outro bomb, Fê. Ele tá no outro bomb. Cadê a bomba, velho? Tem Deixa que deixar ela pra trás, lá, velho. Uma agente. Aqui. Redock, é gay. Ai meu Deus! Bom uh! oh aí, god! Caralho! <risos> Não morreu, mano! Desenhou o cara na parede! Boa! Ai, ah, meu Deus! adrenalina. é porque eu, mano muito tempo sem jogar velho caralho eu morri por causa desse supermite mano caralho eu desenhei um V de vingança na parede Não, tá um maluco você mano. fez o Z com V ao contrário malandro e eu tentando acertar a cabeça dele ah! que agonia o foda, o, foda, o foda se não dá headshot, não dá, que já bate uma de, desespero, né? Puta, velho. pior que, que ele correu, eu falei, ai meu Deus. Ô. Eu acho que ele tava na adrenalina, foi, por isso que você não derrubou ele. Será? Acertei, você acertou bastante tiro nele ainda. Véio. Mano, eu não tomei um tiro Pô, dele, mas que cagada dos infernos, da... velho. Eu não vou ficar Eu não vou ficar no objetivo. Uma bomba, proteja. Aqui já a. A. A. A. A. A. A. A. A. Você numa zona controlada. Sai agora Nossa, mesmo. eu joguei uma bomba, uma câmera bosta, hein? Mas o Glass tá aqui. Tão vindo por aí. Tão vindo, Tô vindo por Dito e feito. Sai daí, Fê. Tão vindo por aí. Tá. Eita, porra. Caralho, mano. Porra, mano. Porra. Derrubei o Sled. Derrubei o Sled. Ai meu Deus, tá em cima, filho da puta! Eu derrubei o Sled lá. Oh, o Sled não. O... Esqueci o nome dele, velho. Esqueci o nome do cara que eu derrubei. O Sled tá em cima. Como que o Sled tá em cima seu moleque? Ah, tomar no... Não, eu morri pro. Eu matei o. Derrubei o. Esqueci o nome dele. Ó, oh, tem dois, tem dois lá fora. É o Tatcher. Aí, ó. Boa, caralho. Boa, moleque. <risos> Outro ah, tá aqui já, atrás. Câmera lá. Qual câmera, HD? A ah, tava ah, aqui fora ele. no chão. Cuidado também, Beto. Cuidado! Não, aqui não tô, tô olhando, mas eu não vi. Eu ouvi uns passos aqui, HD, mas eu não tenho certeza. Aqui aonde, Gui? Aqui nessa câmera aqui de fora que eu joguei. Ó. Oh. Calma. Tá aí, Hudson, tá aí, tá aí, cuidado. Aí, Boa. Tá mais ou menos. Nossa, a gente ganhou, fácil assim. Falta uma pra Caralho. Não, Não, falta uma. Ah, que vontade de morrer. Já, parceiro. Eu vou pôr ele, mas depois eu vou ver pra você. Você já entrou ali. É. não toma H7. H7. É, é, cu... Não, mano, o Termite ele ficou não, olhando não, aquele não, buraco ali e deixou morrer. Mano, cu. Na casa dele. É. Normal. Mamãe passou açúcar em mim. <risos> Caralho, velho. <risos> Muito. Eu ainda, mano, não sei como eu não matei eu não aquele arrombado bem. do Thatcher, velho. É. Que ódio, mano. Cuidado, aí, é eles ganharam a cozinha? Não. Tão aqui de novo, galera. Tão aqui, tão aqui. Ih, é recruta. tem mira. Essa parte aí é mó. Caralho, ela não me viu, ela não viu meu drone eu marcando ela aqui. fica marcando, não, o. O guarda drone é melhor. Sessão em cinco segundos. Pula, pula, pula Vai. <risos> O desativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Tem a câmera aqui comigo, Fê Tem Tem. Ela tá aqui, a Valkyrie Já pega aí, HD Munição ah, o Moleque é muito inocente, cara Onde a câmera da Valky? Não, não deita não, não, não, não. não. Vou tentar achar aqui a câmera, filho. É. Oh oh, é pulse. Tô por baixo, HD. Tem aqui em cima de mim. Ó, oh, é, tem aí em cima, eu morri aí. É a Valkyria, não foi? Foi. Aí, ah, yeah. oh, oh, parado aí, explosão. Boa. É. Não abri, não. Tem A na zona de explosão. Pê, você, você que tá no último andar? Não. Tem lá em cima. Já era o Smoke. Ah, a mira me pegou. Bombe lá embaixo. Ah, não consegui virar tempo. Eu, imagine, eu ainda falei, mano, acho que eu vou dar a volta, né? Vacilei. Nossa, na hora que eu levantei, ela me deu a headshot. A mira tá aqui, HD, ó. Tentei destruir ela. HD, ela tá bem no cantinho do alçapão. Atira aqui, HD, atira aqui. Atira, atira, atira. Aonde Em é cima. Lá. Puta, ela saiu, velho. Que burro, cara. Não, não tava marcando, gay. Mano, a coisa tá bem. tá mirando no. Cuidado das costas. Ela tá no espelho. Ela tá no espelho, atrás da portinha. Se você mirar por baixo, ó. Ela tá bem olhando janela agora. Corredor, janela, janela. Tá de costas. Olhou. Achou meu drone. Nossa, na hora que você tirou, você viu? Eu vi. Eu vi. Cuidado pra não sair nas suas costas. Olha que filha da uh, puta. Oxi. Ela desceu. É que sumiu minha arma, cara. Eu comecei a atirar, mano. Pra mim tava normal. Nossa, essa mira cagou no pau, velho. Ela, eu dei uma sorte, mano, ela, eu atirei embaixo não, onde ela tava andando. Ah, Vamos lá, vai. Aí, a gente ganhou a cozinha? Ganhou. Vai ser aonde agora? vocês se voltaram. Adega, pô. Adega. Proteja as bombas. Vou puxar o alçapão dele. Câmera em posição. Prepara logo tá dando lá, hein? Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Tem nego que vem por não, não. cima, cara. ativa 10 segundos. Nossa, eu o drone levantando. Porta de aço, viado. Se ela vir pelas costas aqui, HD, você consegue jogar um pinto no corredor? Você já jogou? Eu sou, eu sou, eu sou coisa, pô. O Lesion, pô. Mas eu não ah não, ele é viadão então, né? Hum... <risos> Morreu? Morreu, véio. HD. Nossa, tá vindo, tá vindo todo mundo por aqui, por aqui, por aqui, pelas costas. Puta o Glass. O veneno, Glass, fodeu o HD. Ah, mano, mas que Bora que tem jogo, rapaz, tem jogo. Ah, morri, tá todo mundo lá, mano. Falei ainda. Era pra ter ido pra lá, pô. Nossa, o Glass matou a cara do time. Caralho. Ó, oh, tá, na... tá aí, Wilson. Tá aí dentro do Ó, oh, tá da aqui, da aqui, tá aqui, ó. Ó. Ó. Tá no corredorzinho. ó. Aí, HD. Tá aí, HD. Boa. Boa. Mano, os caras rushou que nem umas, umas bichas bravas, velho nossa eu velho. peguei a, eu peguei eu peguei a, a IQ lá em cima dando a volta eu peguei o sled, mas morri pra ash não deu tempo de mirar 4, 5, mano. valeu aí mano tamo junto <risos>